Oi crianças, Oi. eu sou a prof Camila e eu sou a prof Lili e nós viemos contar uma história verdadeira que está na Palavra de Deus, a Bíblia. Alguém lembra da história da semana passada? Hum, eu lembro prof. Sim, a história era sobre um anjo que foi levar uma notícia muito importante a Maria. Prof, só um pouquinho. Mas se você não assistiu, para o vídeo aí, vai lá no canal da igreja e assiste para você continuar e não perder nenhum detalhe da nossa história. Isso aí. E a boa notícia era que ela teria um menino que seria o filho de Deus. E alguém lembra o nome desse menino que seria o filho de Deus? Ah, era um bebê. Isso! E o nome dele é... Jesus! Isso aí! Sim, tá na nossa primeira estrela do Natal. Mas hoje, prof, nós temos a... Sim. Segunda! estrela! Que linda! Quem tá na nossa estrela hoje, prof? Hum, parece ser a Maria. Sim, mas tem mais uma pessoa. É o... José, sim, a Maria e o José. O anjo ele deu boas notícias para Maria, mas também deu boas notícias para o José. Quem sabe a boa notícia? Sim, eles iam ter um bebê. bebê. E mas... o nome desse bebê, Prof. Camila? Jesus. Jesus. Um bebê muito especial. Nós decoramos a nossa sala para lembrar Dessa noite onde Jesus nasceu, tinha um céu muito lindo, cheio de estrelas, coloridas. Então, José e Maria moravam na cidade de Nazaré. Mas o que, que ia acontecer lá na cidade deles? Hum, eu acho que eles iam precisar... Se registrar pra saber quantas pessoas tinham naquela cidade. Isso, eles iam contar quantos moradores tinham naquela cidade. Isso. Mas pra isso eles precisavam ir pra outra cidade. Como era o nome da outra cidade, profe? Belém. Belém. Então eles foram pra Belém. Mas como será a criança que eles foram pra Belém? Uhum. Tenho uma ideia, Prof? Hum, acho que eles foram de carro, né? De carro, Imagina dirigindo. José dirigindo. Mas, Prof, naquele tempo também não tinha carro ainda. Ai... Então... Hum, já sei. Avião. Nossa, sim. Uau. Nossa. Faz um avião aí com a profe. Quem Não, sabe imitar um avião? Mas o avião ele foi feito depois do carro. É verdade. Então... Eu sei. Como? Vou te contar. Tem que fazer assim, ó. Subir? É um no... animal. Cavalo? Não. Hum. Só tinha lá onde eles moravam. Jumentinho Isso Sobe Nossa. aí, amigo, no jumentinho Vamos subir Isso Maria foi num jumentinho Gente Será que demorou muito tempo? Eu acho que sim Porque Nazaré para Belém Era Jumão. longe Eles levaram alguns dias Uau Imagina Maria com aquela barriga Andando de jumentinho Foi muito cansativo Foi muito difícil essa viagem Mas profe Tu nem sabe. Hum. Eles chegaram lá na cidade de Belém e foram procurar um lugar pra ficar. Ai. Porque a Maria tava grávida. Um hotel? Cansada. Como se fosse um hotel, Isso, né? Isso. Eles procuraram as pousadas, casas que eles pudessem ser hospedados. Mas, prof, Sim. não acredito que não tinha. Não tinha, tinha lugar. Nossa. E agora? Mas aí aconteceu que... O que, prof? Aconteceu que alguém emprestou o lugar onde os animais viviam, porque não tinha mais pousada, não tinha mais hotel, não tinha nenhum lugar, porque todas as pessoas da cidade de Nazaré vieram para a cidade de Belém para se registrar. Uau! Então, Jesus ia nascer. Maria Uau. já estava com dores para Jesus nascer. Então, ele nasceu lá onde os animaizinhos moravam. E foi muito lindo. Maria tinha um pano especial. Ela pegou Jesus, abraçou, ficou muito feliz. E deitou Jesus no lugar onde os animais comiam. Porque era o único lugar. Jesus veio num lugar muito simples. Mas cheio de amor. Porque Maria e José amaram Jesus. Nossa! Que Imagina que noite linda, e lá no céu tinha a estrela mais brilhante para dizer que Jesus nasceu. Uau! O filho de Deus, Ele veio. Como podemos saber que Deus nos ama? Deus nos deu o Seu Filho, Jesus. Que amor tão grande que Deus tem por nós, Ele nos deu o Seu Filho, Jesus. Isso é maravilhoso! Sim, é um amor muito especial. Então, crianças, vamos agradecer. Vamos fazer as nossas mãos para a oração. Feche os seus olhinhos. A Prof. Lili vai orar para nós. Senhor Jesus, te agradecemos por essa história linda que conhecemos hoje sobre a verdadeira história do Natal. Agradecemos a Ti, Senhor, por enviar o Seu Filho Jesus para nos amar tanto assim, Pai. Amém. Amém. Muito bem, crianças. Agora vamos falar o versículo do mês. Deus nos mandou um menino. Sim, o bebê Jesus. Nós estamos muito felizes. Essa é uma época muito linda que é o Natal. Que é o nascimento do nosso salvador. Beijo pra vocês. Tchau, galera. Até a próxima estrela.